Fala galerinha, beleza? Bom, mais uma dica aqui Dessa vez Um pouco de, de elétrica A gente sabe que essa saída Que tem aqui da Tracer De acendedor de cigarro é, Ela tem uma peculiaridade Ela é uma saída 12V Você quer ver? A gente vai medir aqui Isso aqui é um voltímetro A gente vai chegar lá até aqui e olha lá deu 12.5 varia 12.5 12.7 então se você quiser utilizar a saída você tem que utilizar um adaptador de 12 para 5 ou a saída que você desejar eu comprei esse aqui pelo aliexpress esse se seja ele é muito bom porque ele tem uma saída USB e tem, aqui no caso, USB 2.0. E essa outra aqui é a USB-C. Aí, qual é a vantagem da USB-C? Ele consegue entregar uma amperagem maior. Quer ver? A gente vai ver isso aqui na prática. Eu vou colocar essa peça aqui. Você vê que ela é retroiluminada. Vou pegar meu celular. Aqui a gente tem um cabo USB convencional. Né? USB... 2.0 de uma ponta E na outra USB-C Que é igual a saída do meu celular Então quando eu espeto Olha o que acontece Ele dá o carregamento Mas reclama né? O carregamento é lento Para o carregamento mais rápido Blá blá blá blá blá Então Se eu faço Esse mesmo procedimento Utilizando a saída USB-C Olha o que acontece Joguei aqui eu vou espetar aqui no fundo do celular E você já vê que ele Dá mensagem de carregamento super rápido Então faz muita diferença Principalmente se você tiver é, Utilizando um, um tracker Aquele navegador Que puxa uma, uma bateria tremenda